Para mim é com grande emoção que estou aqui hoje, na inauguração do Lacto de São Marcos. A inauguração desta obra é uma verdade, cria-me uma grande emoção, peço desculpa, porque nós quando acreditamos nas pessoas, e as pessoas cumprem aquilo que e tudo fazem, Uh, para cumprir as promessas dadas, uh, sinto-me feliz hoje. Sr. Presidente da Câmara, finalmente estamos no Largo de São Marcos. Sr. Ministra, quando chegou, as palavras foram finalmente. Uh, é verdade, não foi fácil. Não foi fácil concretizar esta obra e posso dizer que só foi possível... Uh, concretizar esta obra porque temos, peço desculpa Sr. Presidente da Câmara, um Presidente de Câmara muito teimoso. Uh, é a verdade, temos que perceber que isto é uma obra prevista há mais de duas décadas uh, e só foi possível pela teimosia do Presidente da Câmara. Uh, houve períodos do processo que eu já achava que não seria possível, nunca lhe disse. Mas havia muitas dificuldades. Isto porquê? E queria partilhar convosco. Uh, no primeiro momento, uh, e com tudo acertado, era, e a senhora ministra não me deixa mentir, que uh, os fundos comunitários para este tipo de obra não podiam ser aplicados fora das sedes de Conselho. O Presidente lutou, lutou, lutou porque o presidente dava-me conhecimento de todos os retrocessos que existia na obra uh, e conseguiu reverter essa situação. Depois de revertida essa situação, uh, apareceu uma outra. Era que estes fundos eram só para requalificação de edifícios. Requalificação de edifícios, quem conhecia os edifícios que existiam aqui não tinham possibilidades de ser recuperados não tinham qualquer possibilidade, o Presidente não desistiu, é, recorreu é, a pareceres, lutou e aqui eu pensava que já não conseguíamos, porque é, o meu raciocínio era este, como é que um Presidente de Câmara de um Conselho tão pequeno podia reverter essa situação, mas na verdade ele conseguiu fazê-lo e com isto outros Conselhos do país vieram anunciar com esta medida. Eu gosto de fazer justiça e, Sr. Presidente, obrigado por se ter por se ter empenhado neste processo. Projeto, este projeto que estamos aqui. Eu acho e não me lembro que tenha havido um projeto tão democrático tão democrata no Conselho. Foi discutido em sessão em sessões públicas. Na, na Junta de Freguesia. Também queria agradecer uh, ao Sr. Arquiteto Jorge Sousa, também ao Sr. Presidente, de poder dar a possibilidade à população de corrigir aquilo que não estava bem. E o exemplo disso, porque eu não me esqueço, uh, é a continuação do Cureto, do Largo de São Marcos, que fica perfeitamente integrado neste edifício. Obrigado, arquiteto. E obrigado, Sr. Presidente, por eh, ter mantido este correto, de muita atenção. Para quem não conhece o local onde nós estamos, eh, nós estamos na zona de requalificação urbana da Vila de Gaeiras eh, onde temos uma casa do século XVIII, que é a Casa das Gueiras. É um, além do Sr selecionador nacional ter jogado aqui a bola, que também tem um passado muito histórico. No século XVIII, aquela casa que está ali, serviu de hospital militar às forças de Napoleão. E mais tarde, depois da Batalha da Rolissa, serviu de hospital às forças inglesas. Portanto, estamos numa zona histórica, é uma requalificação importante, Sr. Ministro, Veio dar uma vida uh, a, esta, a esta vila, uh, portanto, porque aquilo que nós tínhamos aqui, o casario, estou uh, completamente degradado, não era ideal para a nossa, para a importância da nossa vila, não só no, uh, no Conselho, mas também nos Conselhos uh, Limítrofes. Uh, por isso, uh, queria agradecer pessoalmente também à Sr. Ministra, na altura. Noutras funções que nos chegou a visitar e teve numa, nas comemorações, numa das comemorações da elevação de Gaias a Freguesia, também uh, o empenho uh, na altura para que uh, fosse possível uh, concretizar este, este projeto. Muito obrigada também, Sra. Ministra, pelo seu empenho. E, <risos> e desejo-lhe também muitas felicidades no novo cargo. Que assumiu no governo de Portugal. Obrigada. Penso que eh, já conheço o suficiente para perceber que vai fazer um bom trabalho. Também. Queria também cumprimentar todos os homenageados eh, e fazer aqui realce também eh, aos homenageados da nossa vila, eh, ao Diogo Câmara, campeão do mundo, e também ao filho do Chico de Lisboa, a ter esta justa homenagem, não só não das gaeiras, mas do Conselho. Fico muito honrado que o município tenha tido essa ideia. Muito obrigado a todos.